Here it comes! Boom Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boom E vocês se lembram do vídeo da seleção dos número 23 de todos os tempos? Acho que faz uns dois anos que eu lancei. Lembram? E se lembram da seleção dos número 32 de todos os tempos? Esse faz acho que umas duas ou três semanas que eu lancei. No final desse vídeo, da seleção dos número 32, eu falei que ia é fazer uma simulação de um duelo entre a seleção dos 23 e dos 32. E o vídeo de hoje é isso. Eu decidi fazer uma simulação, um duelo entre as seleções históricas 23 contra 32. E como que eu vou fazer essa simulação? Vai ser no videogame, que nem todo mundo faz? Não! Por quê? Porque eu não tenho videogame, na verdade eu tenho um Play 3 que está desinstalado. Há uns 5 anos, desde que eu me mudei para essa casa Na verdade, eu vou usar um site chamado What If Sports Que é um site feito justamente para isso Para simular jogos entre times históricos Por exemplo, eu quero simular os Knicks de 87 Contra o Indiana Pacers da ABA de 74 Eu posso? Sim, eu posso, porque lá tem todos os times históricos ano por ano. Eu já usei esse site uma vez, muito tempo atrás, quando eu montei uma seleção com todos os Williams da história da NBA versus todos os Johnson. E eu botei os Williams para jogar contra os Johnson. Vou deixar aqui em cima para quem quiser assistir. É um vídeo bem antigo, tem mais de dois anos. Como funciona esse site? What If Sports, na tela principal dele, aqui é o What If Sports, na tela principal... É só ir em Sim Matchup, né? simulação de jogo, clicar em NBA. Quando vocês clicarem, vai abrir esta tela aqui. Dá para simular os duelos, que nem eu falei, entre todos os times da NBA e da ABA de todos os tempos. E dá para criar seus Dream Teams, que são times customizados. E foi isso que eu fiz. Como vocês podem ver aqui, eu criei o time dos camisa 23 e o time dos camisa 32. Eu montei os times com o um elenco exatamente igual aos times que eu fiz nos vídeos, com os mesmos cinco titulares e com os mesmos jogadores no banco, nos meus vídeos eu faço oito jogadores no banco e nesse site eles deixam colocar apenas sete. Então na seleção dos 23 eu tirei o Mark Aguirre, que fazia sentido porque ele fez a carreira inteira praticamente com o número 24, ele só foi o número 23 temporariamente nos Pistons, quando os Pistons foram campeões, eu tirei ele dos 23. E do time dos 32 eu tirei o Carl Anthony Towns por excesso de alas e pivôs, porque já tem o Shaq, Bill Walton, Kevin McHale, Blake Griffin, Carmelo, Malone, enfim porque eu ia ter dificuldade de encaixar todo mundo no time e eu acabei tirando o Carl Anthony Towns. Então aqui eu mostro a profundidade do elenco, do elenco, né, o depth, dá pra colocar mais ou menos quantos minutos eu quero que cada jogador jogue em cada posição. Exemplo, armador do time 23, Calvin Murphy, que é o único armador point guard de ofício nesse time, joga 30 minutos, o Jordan joga 13 e o LeBron joga 5 minutos. Se você somar em cada posição, dá 48 Shooting guard, o Jordan joga 25, John Williamson 13 e Frank Ramsey 10, soma 48. Jordan, por exemplo, joga 25 de shooting guard e 13 de point guard, 38 minutos. LeBron joga 26 de small forward, 5 de point guard e 4 de power forward. Isso dá 26 mais 5, 31, mais 4, 35 minutos. Se quiserem, pausem a tela para ver a distribuição dos minutos. Esse é o time 23 e vou mostrar o time 32 também. Magic Johnson e Jason Kitts se revezam na armação, Re uh, Richard Hamilton, Freddie Brown, Chen Elliott improvisado aquele shooting guard 7 minutos, Small Forward, Power Forward e Center, eu acho que é O'Neill, Bill Walton, Kevin McKeown jogam uns 5 minutinhos ali, fui eu que criei, ele dá uma sugestão de distribuição de minutos, eu que dei uma adaptada para tornar tudo mais real. Mas os titulares, aqui vocês podem ver, são os 5 que eu coloquei em cada vídeo, Calvin Murphy, Jordan, LeBron, Draymond Greeny, Anthony Davis no número 23, Magic Johnson, Rip Hamilton, Julius Irving, Carmelo e Shaquille O'Neal no número 32. Eu tenho que colocar um time como home, time de casa e o time que joga fora de casa. Eu vou fazer um, eu, eu coloquei aleatório aqui, acho que eu vou revezar cada jogo, eu faço o contrário. Eu vou fazer uma melhor de 7. Se der 4x3 para o time que jogou mais vezes em casa, eu dou uma chance do outro empatar até abrir dois de vantagem, porque eu não quero dar vantagem para ninguém, né, por jogar em casa. Que nem no tênis, né, aí até abrir dois de vantagem. Se empatar em 4x4, 6x4, ou... 17 a 15 ou 64 a 62. Nesse caso seria o vídeo mais longo da história do Buncha Calaca. Aqui no Options eu posso gerar um play by play, que é o jogo inteiro, com a descrição do que aconteceu. Eu vou deixar marcado, mas eu nem vou olhar isso aqui porque uh, seria muita enrolação de tempo. Então o primeiro jogo, o 32 joga em casa e o 23 joga fora. Vamos jogar. Play game. abre uma tela pop-up. E o time camisa 32, jogando em casa, venceu por 118 a 95. Podem ver aqui, ó, Home, que era o 32, ó, 118. E o convidado, que era o 23, o visitante, 95. Vamos ver aqui as das estatísticas do jogo. Vamos para o time que venceu o jogo, número 32. Magic Johnson acabou com 23 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Quem foi o cistinho? Foi ele mesmo, Magic Johnson. Julius Erwin adicionou 17 pontos. O Fred Brown foi o terceiro que mais pontuou com 13, chutando 6 de 7. Temos 12 pontos de Carmalone, 6 pontos apenas de Shaquille O'Neal, 10 de Kevin McHale, enfim, a, a, a minutagem de cada um. O Magic Johnson 30, Jules Zero 29, Carmalone 26, Shaq 25. Sempre dá mais ou menos o que eu coloquei. Não dá exatamente aquilo. Mas dá pra ver mais ou menos quantos minutos cada um joga. E vamos para o último 23. Michael Jordan foi o cestinho com 21. Obviamente, os jogadores vão ficar com uma pontuação mais baixa do que eles fazem na vida real, porque são jogadores que pontuam muito, todos os jogadores do elenco pontuam muito, né? E, o que, que temos aqui? Ninguém pegou 10 rebotes no jogo, ninguém deu 10 assistências, não tivemos nenhum double-double. Podemos ver o LeBron contribuiu com 14 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. 1 a 0 para o time 32. Vamos para o segundo jogo, agora eu vou inverter. É aqui que inverte? Vamos para o segundo jogo. Agora o 23 joga em casa, a série está 1 a 0 para o time 32, vamos jogar. Simular, simular, simular... Vitória do camisa 23 em casa, Dezo 118 a 105, série igualada em 1 a 1, vamos ver rapidamente o cestinhas se não se enrolar muito. Julius Irving, 20 pontos e 9 rebotes, foi o cestinha o do número 32, e no número 23 temos um triple-double de LeBron James. 23 pontos, 14 rebotes e 11 assistências em 35 minutos. No jogo que o, que o número 23 empatou a série, LeBron James conseguiu um triple-double. Foi o cestinha, o reboteiro e o assistente do jogo. Michael Jordan, 20 pontos, chutando 8 de 15. 1 a 1. Vamos inverter de novo. 32, joga em casa. A série empatada em 1 a 1. Invertido, vamos jogar. Simulando. O Visitante venceu, os Camisa 23 venceram fora de casa, 105 a 96. Olha o Anthony Davis aqui, 16 pontos e 16 rebotes, 5 assistências em 28 minutos. O Jordan fez 18 pontos, LeBron e Draymond Green, 17. 22 para Calvin Murphy, que foi o cestinha do time 23. Calvin Murphy era um armador do Rockets nos anos uh, 70, que tá no Hall da Fama e tudo mais. E no número 32, tivemos 14 pontos, 13 rebotes, 7 assistências e 3 tocos de Julius Irving, 17 pontos e 9 rebotes de Chrome Alone, que não foram o suficiente para o time vencer em casa. Então, camisa 23, os camisa 23 abrem 2 a 1 na série. Vamos inverter novamente. Joga o camisa 23 para casa de novo e jogar. E o visitante vence, os camisa 32 vencem e empatam a série. 109 a 108 fora de casa, vamos ver os números, melhores performances, 22 pontos e 10 rebotes de Carmelo Alone, um double-double, Magic Johnson apenas 8 pontos, mas não foram necessários para a vitória, 109 a 98, pelos 23 que perderam em casa, 23 pontos de Anthony Davis, o cestinha do time, LeBron 17 e Jordan 16, 2 a 2 da série, 2 a 2, vamos inverter, camisas 32, vão jogar em casa. Eu acho que vai ter jogo 7, né? Isso significa que eu vou ter que continuar para não dar vantagem para quem jogou mais vezes em casa, porque o algoritmo ajuda, beneficia quem joga em casa também. Vamos lá. Jogo 5. Camisa 32 vence em casa 130 a 121. Agora aparece um jogo moderno. Esse isso é o que é placar de jogo atual, 130 a 121 pro camisa 32, que abre 3 a 2 na série. Vamos ver aqui o último vencedor camisa 32. 30 pontos e 12 rebotes de Chrome Alone. Magic Johnson 17 pontos, 8 rebotes, 8 assistências. Quem mais se destacou? São, normalmente são os mesmos jogadores que se destacam mais, né? Shaquille O'Neal aqui 17 pontos e 8 rebotes, chutando 8 de 13. Ó, o time do, do, do 32 chutou 55% de shoot-golf, 60% de 3 pontos, na verdade só 13 de 5. E o Camisa 23, uh, o Cestinha foi 23 pontos, Anthony Davis mais uma vez. Ó, o Lu Hudson. Jogador do Atlanta Hawks, nas décadas de 60 e 70, 15 pontos em 11 minutos, vindo do banco de reservas. 3x2 para os camisa 32, o que significa que, se eles vencerem esse próximo jogo, eles vencem por 4x2 a, a série, com cada time jogando três jogos em sua casa. Então, se os 32 vencerem fora de casa, agora o jogo 6, eles são os vencedores do Cinturão dos Números, que eu acabei de inventar agora esse número. Cinturão dos Números. E o visitante vence. Camisa 32 vence por 108 a 98. E os camisa 32 são os vencedores do duelo entre os números de camiseta, duelo histórico, entre 32 e 23. Vamos ver como foi este quarto quarto, este quarto jogo, não, esta quarta vitória, este sexto jogo. 16 pontos para Julius Irving, né? Lembrando que esse é o Julius Irving, o Julius Irving do New Jersey, do New York Nets, né? porque no Sixers ele usava o número 5. Temos 16 pontos de Cromwell, alone Magic Johnson 11 pontos e 10 assistências, um double-double, Shaquille O'Neal 11 pontos e 10 rebotes, um double-double também. E os camisa 23 que foram derrotados nessa série? 24 pontos de Michael Jordan, 18 de LeBron e de Anthony Davis, Draymond Green 4 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. O time chutou 3 de 14 para 3 pontos, um péssimo aproveitamento, embora o time 32 não tenha acertado nenhuma de 3. Enfim, este é o site What If Sports, esse foi o duelo entre os camisa 32 e os camisa 23. A série acabou 4x2 para os camisa 32, liderados por Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Julius Irving. Parabéns para os camisa 32. E agora, antes de acabar o vídeo, eu quero anunciar que um dos meus próximos vídeos vai ser a seleção do número 13. Parece que não é um número muito utilizado na NBA, mas tem Steve Nash, mas tem James Harden e tem simplesmente Will, Chamberlain, dentre vários outros, então eu vou fazer a seleção dos camisa 13 e depois de pronta, futuramente eu faço o cinturão dos números, que nem eu falei, o vencedor que é o número 32, contra o camisa 13 e vamos ver quem ganha se os 13 roubam o cinturão do 32 ou se os 32 mantêm o cinturão dos números então é isso, espero que tenha sido divertido, curioso esse vídeo quem gosta de fazer essas simulações pode entrar lá no What If Sports cria um cadastro e dá pra ficar brincando de simulações valeu, um grande abraço pra vocês que me acompanharam aqui mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo aqui no Buncha Calaca até lá